Uma pena que nem todo mundo que se inscreveu pôde estar aqui com a gente. Nós tivemos um total de 181 inscri... inscrições para esse evento. É, a grande maioria foi de inscrições gratuitas, mas algumas pessoas fizeram inscrições de apoiador, colaborador e patrocinador. Né, e esse valor que a gente arrecadou, ele vai ser dividido igualmente, como foi divulgado, é, independente dos custos que o, que o Instituto teve para fazer promoções e divulgação no Instagram, ele vai ser dividido com os projetos e instituições que a gente divulgou, que a gente está apoiando, né? que são eles, é, o Instituto Yoga na Maré, é, o, evento, o projeto Yoga de Rua, Comida que Cura e o Yoga Sem Barreiras. Né? Então, a gente vai estar tá fazendo essa, essa distribuição para que esses projetos possam crescer e possam prosperar e possam levar os benefícios para mais e mais pessoas. Então, só relembrando a intenção e a motivação desse evento para quem não estava na primeira parte, a ideia é que a gente possa mostrar que existem muitos projetos sociais que tentam levar a yoga para todas as pessoas, independentes das suas questões físicas, mentais, acessibilidade ou não, e questões de saúde e vulnerabilidade social, como as pessoas que moram no complexo da Maré aqui no Rio de Janeiro. Então, e também para inspirar né, os professores de yoga a criarem seus próprios projetos, se motivarem a tornar a yoga ainda mais acessível. Quando eu dou uma palestra numa universidade pública no Rio, como a UFRJ ou a UF também, os alunos sempre perguntam. De modo geral, alunos que moram na periferia do Rio né, ou em algumas comunidades, eles querem fazer a prática. Eles reconhecem que existem benefícios, mas eles não conseguem ter acesso. Então, existe muita coisa para ser feita. E eu espero que vocês, professores, se inspirem a fazer projetos, a tornar a yoga acessível, ainda mais nesse momento que a gente está vivenciando, né? o quanto que é necessário. E eu estou aqui hoje com uma pessoa muito, muito especial, que é a professora Camila Forcapic, sempre aqui apoiando os institutos em câncer, sempre aqui presente, né? quando eu peço para ela, uma agenda super atribulada. Tava essa semana lançando o livro, é... era Aracaju, Camila, onde você estava? Em Aracaju, fazendo o lançamento do livro dela, que ela pode fazer aqui a divulgação do livro. Pode, pode falar, Camila. Não, era em Aracaju. A gente já tinha feito o um lançamento oficial no Rio, né? Samira até foi. E uhum. estava faltando fazer aqui. A... Eu moro aqui, né, em Aracaju. E essa pandemia atrapalhou tudo, mas agora a gente conseguiu, assim, né? Parece que as coisas. Levemente melhoraram. Todo mundo, né? quer dizer, todo mundo não, muitas pessoas já vacinadas, então a gente falou, não, agora vamos fazer. Eu também não fiz o lançamento do meu livro, e, e aí eu fico meio sem graça agora de, de fazer um relançamento do livro. Né? As pessoas mais próximas, amigos que comprariam o um livro mesmo, já compraram. Mas eu, não, mas eu, eu, eu olha, pretendo mas fazer eu um dia é, também. Eu acho que é válido, e quem me conhece sabe que eu, eu, eu sou super informal. Então, eu não quis fazer uma coisa formal aqui em Aracaju, então a gente fez num café, assim, foi ótimo. E aí, como era um café, isso é, fazia com que as pessoas não aglomerassem, porque elas tinham que entrar, pegar o livro e ir embora. No máximo, tomar um cafezinho ali na sua mesa. Como não tinha mesa, elas iam embora. Então, foi ótimo. Foi uma coisa informal, não aglomerou, deu tudo certo. Então, Muito acho bom. que dá para você fazer... Não, tô no Vamos... legal no Rio. É, vou esperar, vou esperar. Tem muita coisa para acontecer no Instituto, alguns eventos presenciais. Se a gente realmente for, for fazer, aí eu faço o lançamento. Bom, gente, eu vou, eu vou fazer aqui, então, eu a apresentação. Onde ah. é que você vem? Não, é só para dizer que eu estou no Rio em julho, agora ah. em julho. Se precisar de mim, as suas ordens. Não, eu, vou, né, não. eu namoro a gente, você por um tempo. Não, a gente, a gente vai conversar no privado, vai fazer alguma coisa juntas aqui. Tem aqui também... Começar, pra, vamos pra, Querida para você conhecer a Raquel Pérez, que tem um trabalho lindo em São Paulo também, que é o, o coletivo Yoga Sem Barreiras, que vai adorar o que você tem para compartilhar aqui com a gente. A Camila, gente, ela é neurobióloga e doutora em psicologia pela UFRJ e pós tem pós-doutorado em neurofisiologia pelo CCS UF, UFS, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Tiradentes, em Sergipe. Você sabe que eu jurava que... Eu quase botei Minas Gerais aqui, eu tive que... <risos> eu quase que botei Minas Gerais, para dar uma olhada, eu falei, mas quem ela mora em Sergipe, o que ela está fazendo lá em Tiradentes, na cidade de Tiradentes? E a Camila é uma pessoa muito especial, e uma pessoa que faz um trabalho ótimo para a nossa sociedade, porque ela vai lá pesquisar os benefícios dos pranayamas, das posturas, do yoga, da meditação. Né? E, mais do que isso, ela faz um trabalho de divulgação científica, tornando esse conhecimento acessível às pessoas como nós, leigos. Né? Que às vezes é difícil você ler um artigo científico ter um entendimento sobre aquilo. Então, ela traz isso de forma fácil e da gente entender. E é sempre bom quando tem a ciência né? para mostrar os benefícios, né? traz mais legitimidade. Né? Não que o yoga precise disso, mas a ciência sempre dá aquela forcinha para a gente entrar nos hospitais, para entrar nas clínicas, para fazer trabalho com pacientes. A Raquel também é enfermeira, trabalhou em um hospital, sabe da importância quando a ciência dá essa forcinha mostrando os benefícios da prática. E hoje ela vai focar em saúde mental aqui com a gente, os benefícios que já foram comprovados pela ciência, dos pranayamas e da yoga nessas questões, e que são doenças tão negligenciadas, né? A gente, às vezes, tem compaixão por uma pessoa que tem câncer e não tem compaixão por quem tem depressão, né? Como se depressão fosse uma questão de escolha, ou de preguiça, ou de sedentarismo, seja lá qual for a, a, o preconceito que a gente coloca e associa a essa doença. Então, Camila, com você. É um papo descontraído, não tem ninguém aqui... É, né? Eu queria até quem puder deixar as câmeras abertas, porque tão, quando a gente está falando aqui pelo Zoom, é bom a gente ver a expressão no rosto das pessoas, se as pessoas se emocionam, se elas estão impactadas. É, é bom ter essa interação. Então, se vocês puderem deixar as câmeras abertas, é bom isso para a nossa palestrante. Seja bem-vinda, Camila. Vou fechar o meu áudio aqui. Bom, gente, é. Dois observações só antes da gente começar. A primeira é que eu vou já pedir adiantadamente assim, desculpas. Uma, porque hoje eu vim fantasiada de mãe cansada, tá? Eu não estou sempre assim, mas hoje eu estou fantasiada de mãe muito cansada. Então, já peço desculpas. A segunda é que vocês vão ver que assim, eu não tenho muito controle, porque eu tenho uma de três anos. Ela, não sei se vocês perceberam, a Luta estava falando, ela abriu a porta aqui porque o joguinho, né, enfim, não deu certo e tal. Então a gente, a gente corre risco de ser interrompida. Eu já avisei, por Camila, não estou sabendo que está com por dois favor, filhos em casa. Né, se vocês ouvirem gritos e enfim, crianças em casa, eu acho que a essa altura né, da pandemia está todo mundo acostumado com isso. Um dia eu vou escrever um, um pequeno livro sobre pérolas, pérolas, que eu passei nessa pandemia dando aula em casa. E assim, vocês não têm ideia. Acho Posso contar uma pérola, bem. gente? Posso contar uma pérola da Camila? Por Ela aula, às vezes no banheiro. Ela me contava, Lu, está um desespero aqui em casa, bem no comecinho da pandemia. Lu, eu estou dando aula no banheiro. Uhum. <risos> Escondendo as filhas. No banheiro. E aí eu tinha que botar toda uma estrutura atrás para não parecer que eu estava no banheiro, né? Mas não tem como. Porque banheiro tem cara de banheiro, não tem como a gente... né Enfim, gente, uma confusão... Às vezes eu estou dando aula e, e agora elas estão de férias, e aí uma grita, a pequenininha fala, mamãe, estou no banheiro, fiz não sei o quê, e tal. E eu estou com o microfone aberto. Enfim, é isso, né? Então vocês já estão acostumados, já sabem como é. Né? Não, não, é não fiquem assustados se elas entrarem aqui, tá bom? É, Bom, gente, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre. Um pouquinho mesmo, né? Porque não, realmente não dá para falar. É, hoje eu dei uma aula de manhã para uma pós-graduação. E esse conteúdo aqui, sobre esse conteúdo, a gente falou cinco horas. Então, só para vocês terem uma ideia, tem muita, muita, muita coisa para falar sobre yoga, neurociência e saúde mental. Então, é, o que eu vou falar aqui é só assim, pincelando mesmo, só a pontinha do iceberg sobre o que que. É, o, o que, que a neurociência traz com relação a benefícios do yoga, quais são as explicações né, e quais são os impactos na saúde mental. Vocês vão perceber, não se assustem, vocês vão perceber que é uma conversa técnica, mas eu estou sempre explicando, então não se preocupem. Se por acaso tiver uma coisa ou outra que vocês não entendam, podem abrir o áudio, é, é, vocês já perceberam, eu não gosto de formalidade, eu gosto de diálogo, Podem abrir o áudio. Camila, não entendi tal coisa, eu quero falar tal coisa, tá? É super, vocês são super bem-vindos. Tá, Camila, voltar... só uma informação, pode os falar. áudios estão bloqueados, mas, gente, pode escrever no chat, que aí eu, ah, eu, eu, eu leio para ela. Tá bom. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? Legal. Então, assim, né? a gente não, não vai ter tempo de falar de todas as técnicas. Primeiro, é, vamos só estabelecer aqui uma coisa, né? É, yoga é, é algo muito diferente daquilo que a gente imagina, que a gente vê na mídia né, sobre o que que yoga é. é yoga é um caminho para libertação. Yoga é uma disciplina espiritual. né? Eu sei que hoje em dia há uma tendência muito grande a secularizar o yoga, mas o yoga é um caminho espiritual, Sempre foi, sempre vai ser, não adianta a gente reinventar a roda. Né? Então, yoga é um caminho para libertação. Agora, existem efeitos secundários, benéficos? Existem muitos. muitos... É, eu acho que travou o áudio, Camila, travou o seu áudio. Vamos esperar só re restabelecer a conexão da Camila. Só um minutinho, gente. Por isso que é bom. Nesses momentos, assim, a gente pratica a impermanência. Peraí que travou. Agora Voltou agora. É congelado, né? Eu não sei como é que está aí no Rio, mas aqui está um dia, assim, muito chuvoso, está chovendo muito, muito, então a internet está instável. Tá. Fica como é que está aí. Então, Se você mais quiser fechar... Que... É. Como você está apresentando os slides, se você quiser fechar a sua câmera, Camila, para melhorar a velocidade, tá, pode é, fechar, depois melhor. você abre. Tá. Então, vamos lá. Eu já apertei aqui, mas até para isso está lento. Né? Daqui a pouco ele fecha. É... Então, o yoga ele tem muitos efeitos terapêuticos, mas esses são considerados efeitos secundários. Oh, acho que travou de novo, gente, né? Fazendo assim com o dedão. Então, assim, só não ver se a gente consegue estabilizar o. Voltou. Tá congelando direto, né? Nossa. É, fica, fica tranquila, porque assim, a primeira âncora do Instituto Zen Câncer é a impermanência. Então, a gente sabe lidar com a impermanência aqui. Fica tranquila. É, tudo bom. <risos> Vamos lá. Enquanto isso, a câmera tá aberta, eu tô deixando aqui, porque eu não quero ficar apertando muito, para não dar nenhum erro aqui, tá? Então, retomando, yoga tem efeitos terapêuticos, mas esses efeitos terapêuticos, eles são efeitos adversos, benéficos, dos quais, sim, a gente se Eu... É, acho que estamos tendo problema técnico. Ah, problemas técnicos. Tá. Eu... Agora, agora voltou, querida. Pra... Isso foi só agora, viu? Isso é só agora porque eu dei aula manhã toda e não parou nenhuma vez. É que está todo Mas... mundo agora vendo streaming aí à noite, domingo à noite, friozinho, todo mundo assistindo é, Netflix. eu acho que é isso. Bom, então, vamos lá. Eu vou falar sobre os efeitos é, de duas técnicas, né, que na verdade não vai nem dar para falar tudo, de duas dessas técnicas que são as mais estudadas quando a gente fala de saúde mental, que são os pranayamas, que a gente vai traduzir aqui é, propositalmente, é, erroneamente como respiratórios, mas a gente sabe que não é isso, e as práticas de meditação, tá? Opa, passou. É, passou. No Hatha yoga Agora foi. No Hatha Yoga Pradípica, que é uma das escrituras... Parou aqui para mim, né? Mas vocês estão me ouvindo? A gente está no slide do Pranayama, respiração é intermediário entre o corpo e a mente. Tá, aqui tá parecendo que a minha internet tá instável. Mas eu vou seguindo, tá? Se, ah. se acontecer alguma coisa, Lu, você me avisa aqui, de repente, pelo WhatsApp. Tá bom, uh, Então, o Rata Yoga Pradipika, ele diz que os... a respiração é o verdadeiro intermediário entre mente e corpo. E, e a gente observa muito isso quando a gente faz as práticas, né? Não é à toa que tem essa sequência, que o yoga tem essa sequência, né? Começa com os asanas, depois passa para os pranayamas e depois para, para a meditação. Então a gente começa sempre do mais grosseiro para o mais sutil. Eu acho que vocês não me ouviram, né? Está super parando. Não, a gente está te ouvindo bem, pode seguir. Ah, então? Estou tá. te ouvindo. É, e, e a gente observa muito bem isso, né? Ah, você pode não estar preparado para uma prática de meditação, então você pode resolver se sentar para meditar, mas a meditação ela, ela não deixa de ser uma atividade intelectual. Então ela é, o que a gente diz em neurociência, uma atividade de cima para baixo, né? uma atividade é, é, que trabalha os, os centros mentais superiores. Né? E, e a, a respiração ela é uma atividade mais instintiva, filosófica, e como a gente chama, oh, a fisiológica, e como a gente chama na neurociência, de baixo para cima. Então, o poder da respiração nesse sentido é muito maior. Então, mesmo que você se sente para fazer uma prática de meditação e não consiga, porque é algo mais intelectual, você pode tentar começar com uma prática de respiração e aí a sua mente vai estar automaticamente controlada. É por isso que existe essa sequência, né? Durante uma aula de yoga. Então, primeiro o mais grosseiro, que é o corpo, então, asanas, depois a respiração, que é a ligação entre né, o corpo e a mente, e depois a mente. Né? Então, a gente diz que a respiração é, de fato, intermediário entre mente e corpo. Existem vários tipos de pranayamas, vários. A gente aqui vai falar assim, é, de maneira bem genérica. Tá? Mas existem pranayamas, por exemplo, que aumentam a atividade do sistema nervoso simpático e a via fisiológica do estresse, eu vou já explicar o que é isso, mas de uma maneira geral, de uma maneira geral, os respiratórios, eles reduzem a atividade do sistema nervoso simpático e aumentam a atividade do parasimpático. O que é isso? O nosso sistema nervoso, ele tem várias subdivisões: sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e uma das subdivisões do sistema nervoso periférico, que a gente pode dizer que são os nossos fios, né? toda a nossa fiação, são os nervos que saem da medula, uma dessas subdivisões é o sistema nervoso autônomo, que o nome já diz, né? é autônomo, trabalha com funções é, que a gente não controla, funções inconscientes, funções autônomas. Esse sistema nervoso autônomo, por sua vez, tem uma subdivisão, simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático é a via fisiológica que entra em ação para preparar o nosso corpo para o movimento. Né? Então, pensando aqui do ponto de vista evolutivo, né? quando você, há milhares de anos atrás, você não, né? mas há milhares de anos atrás, quando os seus ancestrais estavam nas cavernas, ao sair das cavernas, eles, se eles se deparassem com algum predador, por exemplo, eles precisavam fugir dali ou lutar. Né? Então, deve haver uma via fisiológica para fazer com que você né? Simplesmente saia correndo o lute Ou seja, para colocar o seu corpo em movimento Esse é o sistema nervoso simpático Quando ele é ativado A gente observa aquelas alterações No nosso corpo Como, né? acho que a maioria das pessoas É que está no Rio Então, eu também sou carioca, tá, gente? E, e eu acho que todo mundo aqui já passou Por uma situação assim de assalto Alguma coisa assim vocês devem lembrar muito bem todas as reações fisiológicas que vocês sentiram, né? Taquicardia, né? então aumento da frequência cardíaca, aumento da taxa respiratória, liberação de hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, um redirecionamento de sangue para os músculos, todas aquelas sensações que a gente tem quando a gente tem uma ativação do sistema nervoso simpático, tá? Isso que é o sistema nervoso simpático. Ele tem uma fórmula... Uh, evolutiva, é, que deve ser seguida para que a gente não tenha problemas, que é, ele deve ser rápido, né? essa ativação deve ser rápida e infrequente. Só que o problema é que hoje em dia a gente está sempre com o sistema nervoso simpático sendo ativado, e o pior, sem estarmos diante de uma ameaça real. Então, essa constante ativação do sistema nervoso simpático culmina numa constante ativação do eixo do estresse, né? que hum. é responsável né, lá na frente pela produção de cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse. Então, o que a gente, a gente não quer tô... resumindo é um aumento da ativação desse sistema nervoso simpático. O sistema nervoso parasimpático, né, contrariamente, é aquele que coloca, que traz o corpo de volta à calma, que recupera o corpo. Então, quando a gente tem uma ativação do sistema nervoso parasimpático, há um aumento da resposta do relaxamento, que é o que a gente quer, tá? Então, a maioria dos exercícios respiratórios, a maioria dos pranayamas, reduzem a atividade do simpático, então reduzem a ativação do eixo do estresse, e aumentam a atividade do parasimpático, ou seja, aumentam a, a, a resposta de relaxamento, tá? Os pranayamas também têm uma relação muito íntima com os estados mentais, quem faz yoga, e os antigos yogis já sabiam disso, né? há uma relação muito íntima, porque a respiração altera o estado mental, assim como o estado mental também altera a respiração, então é uma via de mão dupla. Só que no caso do yoga, o que a gente faz né, é alterar o estado mental a partir da respiração. Então, a gente usa a via de mão contrária. Mas existe uma ligação muito grande né, entre respiração e estado mental. Tá? Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Não está tá falhando obrigada. nem nada, não. Né? não eu estava na acho... dúvida se o, se o slide estava passando ou não. Eu achei que tivesse travado. Mas acho ah, que não, tá não. não eu estou parada. É. Tá, eu estou parada. Tá bom. É, é, e outra coisa que acontece é que quando a gente faz, a gente pratica pranayama, a gente consegue expirar de forma mais lenta e mais gradativa, experimentando ainda assim uma redução da frequência cardíaca. O que, que isso quer dizer? Quando vocês, se vocês quiserem, vocês podem fazer o teste agora. Se vocês inspirarem e mantiverem o ar nos pulmões, mesmo que seja por alguns segundos, vocês vão perceber que a frequência cardíaca começa a aumentar um pouquinho, porque, é claro, o sangue está cheio de CO2, então você tem que botar aquele ar para fora. É por isso que a frequência cardíaca aumenta. Mas quando você faz pranayamas né, de forma consistente, você consegue deixar o, os pulmões cheios de ar por alguns momentos e expirar muito lentamente, ainda assim sendo capaz de observar uma redução da frequência cardíaca. Isso só acontece com quem pratica. E isso significa que você conseguiu mudar um padrão involuntário, né? porque a respiração ela é uma função vegetativa, mas é uma função vegetativa diferente das outras, porque a gente não consegue alterar a frequência cardíaca conscientemente. A gente não consegue alterar, por exemplo, o movimento do trato gastrointestinal, mas a gente consegue alterar a respiração, tá? Tá? Outras coisas que acontecem é, por exemplo, o aumento da atividade do nervo vago. O nervo vago é o décimo par de nervos cranianos, sai do tronco encefálico, na base do encéfalo, e, e vai terminar lá no intestino. Ele é enorme, ele é a principal via do sistema nervoso parasimpático. Então, toda vez que eu falo assim para vocês, aumenta a atividade do nervo vago, significa que aumenta a resposta de relaxamento. tá? É... Reduz, então, os estudos mostram, muitos e muitos estudos, nos últimos 20 anos, que essas práticas reduzem ansiedade, estresse, sintomas depressivos, níveis de cortisol, melhoram insônia, hipertensão, enfim, uma infinidade de estudos com pranayamas. Outra coisa muito interessante que acontece, eu vou explicar aqui esses palavrões enormes para vocês, é que há um aumento da liberação do GABA nas áreas frontais do cérebro. É, e, e isso faz com que a nossa amígdala se torne é, menos hiperativa. Então, o que quer dizer essa frase aí? A amígdala ela é uma estrutura que está bem profunda nos lobos temporais do nosso cérebro e ela está relacionada a medo, à agressividade, à ansiedade. É, normalmente, pessoas com transtornos de humor, de ansiedade e de estresse têm uma amígdala hiperativa. Tá? É, o GABA... O ácido butírico é um neurotransmissor, que vocês já devem ter ouvido falar. Né? São, são proteínas que fazem a comunicação entre os neurônios. Os neurônios se comunicam, né? se comunicam furiosamente, e eles se comunicam através de moléculas químicas, né? que são os neurotransmissores. O GABA é um, é um inibidor de sinapses, então ele é o nosso rivotrio natural. É o, nosso, é o nosso ansiolítico, o nosso calmante natural. Então, toda vez que há, depende da área do cérebro, evidentemente, mas toda vez que há liberação do GABA, há uma diminuição de sinapses. E, dependendo da área, essa diminuição de sinapses pode ser interessante. Nesse caso aqui, a redução das sinapses no córtex pré-frontal faz com que o córtex pré-frontal é a área bem no extremo frontal do nosso cérebro, bem atrás da nossa testa. Faz com que a amígdala se torne menos hiperativa. E qual é o resultado disso? O resultado disso é menos estresse, menos ansiedade, é, menos agressividade e menos medo. Tá? Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Tá? Eu não estou conseguindo ver a carinha de todo mundo, mas eu acho que sim. Essa coisa do GABA, né, do, do neurotransmissor GABA, que é um inibidor de sinapses, depende muito, como eu falei, depende muito da área, né? tudo depende muito da área no cérebro. Então, só para exemplificar aqui para vocês, é quando a gente bebe, quando a gente bebe a nossa, nossa cerveja, nosso vinhozinho, há um aumento de GABA nessas áreas frontais do cérebro, que são responsáveis pelas funções mentais superiores. E aí todo mundo já experimentou na vida o que, que acontece, né? Se a gente reduz a atividade dessas áreas, a gente tem menos julgamento, enfim, todo mundo já sabe o que, que acontece. Então, depende muito da área. Nesse caso aqui, a, o aumento do GABA vai culminar com uma redução da atividade da amígdala, o que é super benéfico, porque reduz medo, ansiedade e agressividade, tá? Deixa eu só ver se tem pergunta aqui. Acho que não, né? Acho que não, tá. Não, olha só, olha só, Maria José, todo mundo tem amígdalas, tá? É, é, você deve estar se referindo às suas tonsilas, que estão lá atrás na garganta, né? Essas são tonsilas. Amígdalas são só as cerebrais. Eu até tenho um cérebrozinho aqui, mas não vou nem abrir, porque não dá para para vocês verem as amígdalas, porque ela fica bem, elas ficam bem profundas mesmo no, no cérebro, tá? Então, todo mundo tem. Essas aqui são as amígdalas cerebrais. É porque é vulgarmente chamado de amígdalas, é, né, Camila? É. Quando a gente tira, faz aquela cirurgia. É. Aí, Inclusive, é os próprios médicos falam errado, né? Porque já é uma coisa tão cultural, mas aquelas são tonsilas E aí eu queria trazer para vocês né, um pouco da relação entre respiração e estado mental, porque é tão interessante, vocês vão ver, a gente sabe que respirar calma, a gente fala isso para as outras pessoas, né? a gente fala calma, respira, todo mundo fala isso né, para alguém que está agitado. E o, o, no yoga a gente sabe também que isso acontece, né? respirar muda o estado mental, mas por incrível que pareça, até pouco tempo atrás, a ciência não sabia exatamente como que isso acontecia, não entendia ainda muito bem esse mecanismo, né? isso, isso veio a ser desvendado há pouco tempo atrás, que em termos de ciência é ontem, né? 2016, 2017, é ontem. É, trocando em assim, miúdos, porque é, um, for, foram, é uma série de estudos, né? foram vários estudos, primeiro feito, feito em animais, depois em humanos, e aí, não, nossa não ia dar para trazer todas aquelas informações, mas trocando em miúdos, o que, que eles descobriram? Que a gente tem um grupo de neurônios no tronco encefálico, que é essa areazinha aqui que está bem na base do encéfalo, esses neurônios são chamados de neurônios do complexo pré-Botzinger, e eles apelidaram esses neurônios de neurônios espiões da respiração, porque eles ficam o tempo todo observando a nossa respiração, justamente porque a respiração é uma, uma função muito importante. E aí o que, que eles fazem? Eles ficam lá, né? observando a respiração. Se eles perceberem que a sua respiração é lenta e profunda, eles enviam uma informação para uma outra área, também aqui no tronco encefálico, chamada de locuseruleus, esse nome super esquisito aqui, significa lugar azul. E o locuseruleus é uma área produtora de noradrenalina. Então, vocês já devem imaginar aí o que faz a noradrenalina. Então, se a, se a respiração for lenta e profunda, esses neurônios informam ao locus cerúleus que, então, diminui a produção de noradrenalina. O resultado disso é um estado mental menos ansioso, tem menos noradrenalina, menos ansioso e mais calmo. Contrariamente, se a sua respiração for mais rápida e mais superficial, esses neurônios informam ao locus cerúleus que deve-se, então, aumentar a produção de noradrenalina e o resultado disso é uma é um estado mental mais ansioso. Né? Então, essa essa ligação entre respiração e estado mental acontece através desses neurônios e desses neurônios aqui do locus cerúlios. E, e é por isso que uma coisa controla a outra. Né? Então, se você quer mudar o seu estado mental, você respira de forma mais lenta e mais profunda. O resultado é uma produção... Uh, muito menor de noradrenalina e um estado mental mesmo mais, mais tranquilo, mais calmo. Então é a respiração mudando o estado mental. Bem interessante, né? E há uma relação também. Esses são estudos muito, muito recentes entre respiração e atenção. Tudo que a gente quer hoje em dia é atenção, né? Tudo é... as pessoas reclamam muito de falta de atenção, de falta de concentração. E para você ter um pouquinho mais de atenção, às vezes nem precisa de café, nem precisa de, né, de outros artifícios. A ciência mostra para a gente que se você respirar e se você passar mais tempo na inspiração do que na inspiração, você tem uma melhora nos níveis de atenção. E isso acontece... Deixa eu passar aqui para vocês verem. Eu vou, eu vou passar depois eu volto para essa imagem, tá? Isso acontece porque essa área que a gente acabou de falar, o locus cerúlius, é uma área que está ali no meio né? e que, ao mesmo tempo, é responsável pela respiração e pelos níveis de atenção. Por que, que é responsável pelos níveis de atenção? Porque o locus ceruleus, ele produz noradrenalina e a noradrenalina está ligada à atenção, mas ele também faz parte do circuito neural da respiração. Olha o que esse esquema está mostrando para a gente, né? Então isso quer dizer que a atenção e a respiração estão acopladas no nível neural, né? Eles fazem parte de um grande sistema. Então uma vai influenciar a outra, né? É, é, é isso que os estudos mostram. Então se você respira de forma mais lenta, de forma mais profunda, você tem uma melhora nos níveis de atenção, porque o locus cerúleo está ali modulando esses dois sistemas, né? Há uma transferência bidirecional de informações, tá? Então, a tensão mais apurada está acoplada a uma modulação mais precisa da respiração. Aqui é só para vocês verem onde é que está o loco cerúlios, então, essa área aqui é o tronco encefálico, aliás, uma área muito importante, produtora de muitos desses neurotransmissores que a gente ouve por aí, serotonina, dopamina, noradrenalina, tudo produzido aqui. E logo o cerúlio está aqui, em azulzinho. A gente pode ver essas setinhas aqui, são as projeções, né? Então, essa noradrenalina é produzida aqui e ela segue para várias áreas do cérebro, várias áreas. Né? É, então, isso, isso mostra para a gente que quando a gente respira de determinada maneira, a gente modula os níveis de atenção, essa modulação dos níveis de atenção é passada para todo o córtex, para todo o cérebro. Olha que interessante, né? basta você respirar profundamente, você tem uma modulação dos níveis de atenção. Vocês lembram? né? Porque eu, eu, isso era da minha época, enfim. Mas deve ser da época também de alguns de vocês. Seja da, Ou se vocês viram, se vocês são mais novos e viram algum vídeo da Hortência jogando... Né? Ela sempre fazia uma respiração profunda, a Hortência jogadora de basquete, sempre fazia uma respiração profunda antes de se concentrar ali naquela cesta. Parece que ela já sabia, né? Então, bastava respirar profundamente. Tá? E vamos falar um pouquinho de meditação, né? é, que é a outra prática tão, tão correlacionada à saúde mental. Meditação, a gente diz que é o fluxo contínuo da concentração. Então, primeiro você se concentra num ponto e esse fluxo contínuo é a prática de meditação. Uh, o meu professor costuma dizer que, né, aí já uma, uma uma definição um pouco mais profunda, filosófica, que uh, a meditação é a prática de descondicionamento do corpo, de suas condutas, de, das emoções, sensações e pensamentos. Então, como se fosse uma cebola, né? e a gente vai tirando, a gente vai adentrando cada vez mais profundo aí nas camadas da mente, e aí isso faz com que a gente altere lá na frente os nossos comportamentos e também os nossos pensamentos. Várias coisas acontecem no cérebro quando a gente medita, não dá para falar de tudo aqui, né? Ah, eu vou trazer só aquelas, aqueles resultados mais interessantes, a gente também observa a redução do sistema nervoso simpático e aumento do parasimpático, então redução do eixo do estresse e aumento da resposta de relaxamento. Eu já vou voltar aqui nessa amarelinha, tá? Num, num, eu pulei de propósito. A gente também observa o aumento da atividade da ínsula, que é uma área bem profunda entre o lobo frontal e o temporal do cérebro, que está relacionada a... a Estímulos interoceptivos, ou seja, estímulos que estão vindo de, de dentro do nosso corpo. É como se a gente tivesse mais ligado no que está acontecendo no nosso corpo. É isso que quer dizer. Redução da atividade da amígdala, que a gente já viu aí, né, que tem a ver com redução do estresse, da ansiedade e do medo. E a redução daquilo que a gente chama de eixo HPA. Eixo HPA nada mais é do que sistema nervoso simpático. É basicamente uma coisa. Tá? O eixo HPA é o que vai induzir a de cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse. HPA, para quem gosta de nome, é eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal. O hipotálamo, glândula pituitária e glândula adrenal. Ah, voltando aqui, né? Uma, uma das coisas que eu acho mais fascinantes, assim, no, no, é, no que diz respeito aos efeitos da meditação no cérebro, é uma redução daquilo que a gente chama de rede default. Rede significa um conjunto ó, de, de áreas ou de estruturas que se ativam ao mesmo tempo no cérebro. Então, a gente tem aqui três modos operandes do nosso cérebro ao longo do nosso dia. né Ele funciona dessa maneira aqui. São três redes cognitivas. A primeira é a central executiva, quando você está é, fazendo alguma coisa. né Então, entra... Entre em atividade, entram em atividades essas áreas aqui ao mesmo tempo, por isso rede, e essa rede está relacionada à atenção, à concentração, por exemplo, o que vocês estão fazendo agora, me ouvindo aqui e fazendo as anotações de vocês. tá? Em determinado momento, tomando aqui a palestra como exemplo, certamente vocês vão começar a viajar e começar a pensar e, ai, ah, meu Deus, eu tenho que fazer ainda uma janta amanhã eu tenho que pagar uma conta, aí vocês começam a viajar. Quando isso acontece, entra em atividade a rede default, esse conjunto de áreas aqui que se ativam ao mesmo tempo. Está ligada à divagação, né? ao fato da gente viajar mesmo. É, e aí, em determinado momento, espero eu que vocês percebam que vocês estão viajando, e que vocês falem para vocês mesmos. Ai, meu Deus, estou tô, tô viajando aqui. Deixa eu voltar para a palestra. Deixa eu prestar atenção. Quando isso acontece, a rede de saliência entra em ação. Ela é responsável pelo redirecionamento da percepção. Então, a gente está aqui ó, o tempo todo entre né, a rede default, a rede central executiva e a rede de saliência. O que os estudos mostram é que a gente passa metade do nosso dia em rede de default. O que é sério, o que é grave, o que a gente passa metade do nosso dia viajando. Quando a gente passa metade do nosso dia viajando, significa que a gente passa metade do nosso dia não presente, a gente não está presente. Né? A gente tá, tá... Vocês estão aqui agora, mas não estão, por exemplo. Né? Vocês estão conversando com alguém, mas não estão. Estão fazendo alguma atividade, mas a mente está em outro lugar, está viajando, está em rede de fogo. Né? E o que, que isso tem a ver com a saúde mental. Os estudos também mostram, aliás, esse estudo é maravilhoso, quem, quem tiver facilidade de ler um estudo científico, vale a pena, esse estudo mostra que quanto mais tempo você passa em rede de post, mais infeliz você é. Quanto mais tempo você passa em... Uhum. Pode falar, filha. Pode pegar aqui. Gente, pausa por um minuto, tá? Só para eu dar Tranquilo. um carregador para elas. Tranquilos, tranquilinho. Manda um beijo para elas. É bom que a gente respira um pouco, né? Volta, é, Dá tem conhecimento. respirar, porque é muita informação. Voltamos à programação. Obrigada, é. querida. Então, a gente passa muito tempo em rede default. E quanto mais tempo a gente passa em rede default, mais infeliz a gente é. E isso tem total relação, eu até escrevo isso no livro, é, tem total relação com as tradições orientais, né? porque as tradições orientais dizem que a gente tem que passar a maior parte do tempo no momento presente, nem lá no passado, nem lá no futuro, mas aqui no momento presente. Né? E a neurociência mostra para a gente que sim, é isso mesmo. Quanto mais tempo você passa nessa rede de deporte, mais infeliz você está. Esse estudo ele traz outras conclusões, né? não dá para a gente falar dele, que ele é muito grande, mas, por exemplo... É... Os pesquisadores também observaram que não importa o que você esteja fazendo. O que importa é que você tem que estar com a mente naquilo que você está fazendo. Não, não precisa ser uma coisa maravilhosa. Ah, eu amo fazer yoga, então quando eu estou fazendo yoga estou super presente. Não estou em rede de default, ótimo. Não, você pode estar lavando a louça, né? como as práticas de mindfulness uh, ensinam. Você pode estar lavando a louça e estar ali, né? só lavando a louça. Você pode estar dirigindo e tá? só dirigindo. Não importa a atividade. O que importa é você estar no momento presente. Então, treinar a sua atenção. É isso que, então, diminui né, a, a incidência de transtornos mentais. Opa. Outras coisas que acontecem quando a gente medita é, então, uma redução da atividade e também da massa cinzenta da amígdala. E, consequentemente, olha essa parte aqui do gráfico. Uma, uma melhora no estresse percebido. Né? Então, a pessoa experimenta menos estresse. Ah, há uma alteração neuroquímica muito grande também no cérebro, ah, uma, a gente chama de regulação para cima de vários neurotransmissores, o GABA, que vocês já conheceram, a dopamina, um neurotransmissor que está relacionado à motivação, a prazer, né? tanta coisa, funções cognitivas. A serotonina 5-HT é uma... É uma abreviação para a serotonina. A serotonina que está relacionada aí a humor, libido, sono, dor, apetite. E essa siglazinha que vocês estão vendo aqui, eu sei, gente, eu, eu adoro nomes, tá? mas não se preocupem em gravar esses nomes todos. É, essa siglazinha aqui, que é BDNF, que é uma neurotrofina. Neurotrofinas são proteínas muito especiais que existem no nosso cérebro e que melhoram a meia-vida do neurônio. Esse, aqui, o neurônio, é, que tem muitas neurotrofinas, é um neurônio que vive mais e que tem melhores sinapses, né? tem uma qualidade de vida melhor. Então, se há produção de neurotrofinas, como essa aqui, o BDNF, significa que há mais saúde cerebral. E olha só o que, que diminui BDNF, estresse, cortisol. Aliás, o estresse mata mesmo os neurônios, né? faz os neurônios se atrofiarem e morrerem. Então, toda essa alteração na química cerebral é altamente benéfica, altamente resiliente, né? torna o nosso cérebro resiliente com reserva cognitiva. Também todas essas alterações fisiológicas e bioquímicas, elas não são as únicas que acontecem. Os pesquisadores começaram a se perguntar, bom, se um monte de coisa acontece do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista bioquímico, talvez a própria estrutura do cérebro também mude a estrutura física do cérebro. E de fato, eles observaram isso. Já vou, filha. De fato, eles observaram. <risos> <risos> Gente, filhos, né? <risos> A mais, a mais velha está cuidando da mais nova. Então, por isso que está essa gritaria. Mas vamos voltar aqui. É, de fato, eles observaram que um, um, um aumento, uma melhora em toda essa fisiologia toda essa bioquímica altera a estrutura do cérebro. E esse foi um estudo muito clássico. aí, Lu conhece bem, porque trouxe a Sara Lazar né, Lu, aqui para o Brasil. É um estudo muito clássico, um estudo feito com Mindfulness, onde ela observou que oito semanas de práticas de Mindfulness eram capazes de aumentar a massa cinzenta, ou seja, aumentando a massa cinzenta, você está mudando a estrutura física do cérebro, né? Aumentar a massa cinzenta nessas áreas aqui, que são áreas que estão relacionadas às nossas funções cognitivas superiores, né? Ao chamado pórtex pré-frontal. E é justamente a área que está mais vulnerável aos efeitos do envelhecimento, né? porque é a área que vai perdendo mais massa cinzenta. É por isso que a gente diz que essas práticas funcionam como um mecanismo de neuroproteção. Bem, bem legal, né? Outra coisa que acontece é um aumento no número de sinapses. Poxa, isso é isso é o máximo, né, gente? Porque não basta ter só neurônios. Você tem que ter uh, um número maior de neurônios, mas esses neurônios precisam estar incorporados ao circuito neuronal. Eles precisam estar ali, né, acoplados funcionando, né? é, aumentando o número de sinapses, senão não adianta nada. E o, o que a gente chama de inteligência é basicamente aumento no número de sinapses. Então, é, Eu pego a minha filha, por exemplo, aqui, que tem essa que estava chorando, né? que tem três anos e pouco, e o cérebro dela tem mais ou menos o mesmo uh, o mesmo volume cerebral, né? o mesmo volume do que o meu. E ela tem diferenças gritantes né, com relação a mim, porque eu sei fazer um monte de coisa, e muita coisa, ela não sabe fazer, mas o volume cerebral é muito parecido, é cerca de 85%. Qual é a diferença entre os nossos cérebros? O número de sinapses. Né? Então, à medida que eu fui crescendo e eu fui aprendendo, eu fui fazendo sinapses. Então, inteligência e sinapses. Por isso que é tão importante a gente observar não só a neurogênese, que é o aumento do número de neurônios, mas também o aumento do número de sinapses. Tá? Então, resumindo, né, para a gente fechar, ah, quais são os efeitos, Aí a gente está falando aqui de todas as técnicas juntas, tá? quais são os efeitos do yoga na saúde mental? Uma redução da atividade simpática, o um aumento da síntese de fatores neurotróficos, que são aquelas proteínas especiais, uma redução da taxa metabólica basal e consumo de oxigênio, então dá até para emagrecer com o ioga, e isso também tem impacto na saúde mental. Aumento nos níveis do GABA, nosso rivotril natural, serotoninas, endorfinas, dopamina, todas aquelas mudanças químicas. Uma redução no eixo do estresse e uma redução também do cortisol uma redução no tamanho na atividade da amígdala e, consequentemente, do medo, da ansiedade, da agressividade, é, um aumento no tamanho e na atividade do hipocampo. O hipocampo é uma área do cérebro que está relacionada à formação de novas memórias. E, e observa-se, de fato, um aumento na atividade do hipocampo com as práticas de meditação o aumento da massa cinzenta do córtex pré-frontal, como a gente viu nesse último estudo. Esse estudo aqui foi feito com pessoas que tinham HIV, que eram HIV positivas, e, e eles observaram que as práticas de meditação, elas aumentavam, faziam com que é, fossem observados aumentos nos níveis de linfócitos CD4, ou seja, as práticas de meditação aumentavam a defesa, né? as defesas. Né? Tem, tinha um impacto no sistema imunológico. Um aumento no número de sinapses no cérebro, uma desaceleração da perda de massa cinzenta, que é inevitável da idade, né? a partir dos 30 anos a gente vai perdendo, mas é, isso pode ser retardado com as práticas de meditação, e uma alteração profunda nos padrões respiratórios, né? com as práticas de pranayama. Tudo isso pode ser traduzido para a gente como melhora nos níveis de atenção, melhora na, na função cognitiva, nos níveis de ansiedade, estresse, depressão, uma redução do diálogo interno, ou seja, da ruminação, daquela rede de uma melhora no sistema imunológico, melhora na respiração, uma redução da gordura corporal, melhora na autoimagem, esse estudo que foi feito com um adolescentes, então isso é super importante, melhora na autoconscientização e uma melhora na qualidade de vida geral. Então, o impacto das práticas de yoga no cérebro é muito, muito, muito grande. muito grande. Mas, como não há nenhum comprimidinho envolvido, as pessoas não costumam dar tanta importância, mas o impacto é realmente muito grande. Aqui a gente pode ver, se vocês gostam de artigo científico, esse aqui é muito bom, se chama Yoga on Our Minds, Yoga nas Nossas Mentes, e faz uma revisão do, do impacto do yoga no cérebro, tá? É basicamente o que eu falei ali para vocês. Então, antes da gente terminar, eu queria só deixar uns recadinhos aqui, uns contatos, e abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta. É, aqui é o meu Instagram, sempre posto lá um monte de coisa sobre yoga, sobre exercício, tem a ver com a nossa linha de pesquisa. Aqui é o site, mas eu não botei o e-mail, mas vocês podem me me contactar lá no Instagram, que eu mando um e-mail, tá? É, esse aqui é o meu livro, então, que foi lançado. Vocês podem comprar pela própria, pelo site da própria editora, que é a editora Jostre, mas podem comprar comigo, comigo é mais barato, eu mando para o Rio. O site da editora é mais caro e o frete que eles cobram também é mais caro, então podem comprar comigo. Está aqui o meu telefone, tá? É, e aí eu mando para o Rio se vocês tiverem interesse. Amanhã, inclusive, eu estou mandando cinco livros para o Rio. Ah, então, eu vou fazer meu pedido hoje à noite. Ah, é? Tem, tem que fazer hoje, então, eu já mando tudo amanhã no bolo. É... E eu também queria deixar aqui uma, um recado sobre o meu próximo curso, que vai ser na próxima sexta-feira, então, sexta-noite à e sábado de manhã. A gente vai falar dos pilares da saúde mental. É... Não é, não é conversa, mas esse realmente acho que é o melhor curso que eu já dei. Eu passei um ano preparando ele, e é muita, mas muita, mas muita informação, é, onde eu trago, uh, onde eu falo um pouquinho dessa conectividade entre corpo e mente e por que, que esses são os pilares da saúde mental. Então, intestino, eu falo, enfim, microbiota, neuroinflamação, os psicobióticos, por que, que as nossas queridinhas bactérias são responsáveis pela nossa saúde mental depois eu falo o segundo pilar que é o movimento né porque que se você não não se movimentar você não vai ter nunca saúde mental então vou lá atrás na nossa evolução até uh, até hoje né as pesquisas sobre o eixo tem o eixo cérebro intestino mas também tem o eixo músculo cérebro e o terceiro módulo que é o pensamento que é o terceiro pilar da saúde mental aí eu falo muito mais de, desse pouquinho que a gente falou aqui hoje, né? e como colocar isso em prática. Tá? Então, se vocês se interessarem, vocês podem... Lá no meu Instagram tem mais informações também no meu site. O curso é online, né, Camila? O curso é online. Ah, é, é importante falar uma coisa. Tem muita gente que fala, não vou poder, e aí... Uh, recebe, faz a inscrição, não tem problema, eu mando todo o material depois, inclusive os slides, não é, Sami? Sami a já fez vários cursos comigo. Então, vocês podem fazer a inscrição normalmente e receber todo o material depois. Eu até acho melhor, porque é muita informação, tem que ir parando, tem que ir parando, anotando, parando, anotando, e com a gravação fica bem melhor, tá? Então, eu mando tudo depois, se vocês se interessarem. E, gente, muito obrigada. É, ainda bem que eu pedi desculpas antecipadamente, né? a gente tem várias interrupções aqui, mas é assim mesmo. Muito obrigada, é, espero que vocês tenham gostado. É, se vocês tiverem quaisquer dúvidas, por favor, depois também podem me escrever. Eu falo muito rápido e é muita informação, né? mas eu falo muito rápido. Eu né? também falo, mas... é muita coisa para passar sempre, né? muito tempo é assim, para passar. Gente, eu Mas... adoro a Camila. Adoro. Eu fico Por tão favor. feliz quando ela pode participar das ações do Instituto. Ano passado a gente fez um curso só para os voluntários do Instituto Zen Câncer, sobre para a Nayamas, com ela, foi incrível. Eu vou conversar com ela sobre esse curso dela aí também para fazer. Ela faz uma versão só para o Instituto, né? E a gente também apoia sempre que ela precisa também os projetos, né, Camila? Do ah, laboratório. E, e a gente também tem uma, uma, uma relação, porque eu tenho uma história também na família, né? Então a essa relação ainda mais próxima com o Instituto. E, nossa, para mim, é, enfim, é, é muito prazer, muito prazer mesmo. Eu que agradeço. É, e com relação às suas filhas, eu, assim, eu fico mais emocionada, sabe, vendo você doar o seu tempo para gente aqui. É, esse é um evento que é um evento gratuito, basicamente. Algumas pessoas fizeram doações para o Instituto, né? pequenas doações, a gente botou R$ 25, R$ 50, 100 reais quem podia, mas... A maior parte dos ingressos foram todos gratuitos. E hoje, domingo, seria das suas filhas, como também o domingo é o dos meus filhos, eles estão lá dentro jogando também, fazendo alguma coisa, porque eu almocei correndo, não pude. Porque a gente tem isso dentro da gente, né? uma vontade de compartilhar todos esses saberes. É, é. E que o yoga chegue para todos, né? porque realmente os benefícios são inquestionáveis, né, Camila? É, eu, eu tenho uma experiência assim muito só, eu, eu juro, vou falar um minuto. Eu tenho uma experiência pessoal também com yoga. É, na, quando eu estava no meu mestrado, é, lá na, na, na Praia Vermelha, na, na UFRJ, eu estudava outra coisa, eu estudava exercício, eu fiz exercício no cérebro, eu era apaixonada é, por isso. E, e aí eu conheci o yoga e eu falei, meu Deus, não, as pessoas precisam. Ah, tem um detalhe, é, durante o meu mestrado é, eu tive pânico Tive muita ansiedade e tive, e tive pânico, normal, né, do, do coitado do aluno de pós-graduação no Brasil, do aluno de mestrado e doutorado. É, e aí eu, eu até cheguei a, a tomar remédio, tomei um mês de remédio e falei assim, esse negócio não é para mim, esse negócio está mudando muito, eu não estou conseguindo me concentrar, não, não gosto, não quero. Tem que ter alguma outra estratégia. Aí eu fui, eu conheci o yoga e assim, aí o yoga mudou toda a minha vida pessoal e profissional, porque aí eu fui estudar yoga, não, as pessoas, isso precisa chegar nas pessoas, né, e, e, e fui mesmo profundo na tradição também, fui estudar com meu professor, fui para a Índia, fui para a Tailândia, fiquei lá um tempão, então assim, mudou minha vida completamente, e então eu sou, eu sou testemunha disso também, né. Maravilhoso. Eu tenho aqui, Camila, o Cristóvão tá aqui, pai ele tá, tá ali, tô vendo que ele tá aqui ainda com a gente. Ele tem um, ele tem um programa na, na TV da, da Fiocruz muito bacana sobre canal saúde. Canal saúde. Tá me vendo aqui? E ela, ele já tá de olho em você, Camila, porque eu acho que você dá um programa inteirinho para ele. <risos> Entendeu? Vou oh, passar depois o seu contato para ele. Não, porque o programa que ele faz a pauta, as pautas são sempre maravilhosas do canal Saúde, dentro né? da rede Fiocru... do canal da Maravilhoso, Fiocruz. Maravilhoso, né? suas ordens. Ele está aqui as ordens E para quem... vamos, só, vamos só fazer no momento que elas não estejam aqui, né? porque imagina no rádio a criança gritando e a criança chorando, <risos> não vai ser muito legal. Ou quando você vier ao Rio, a gente pode marcar até um encontro, ela vem no Rio aqui em julho, viu? Querendo gravar com ela, pode gravar lá no Yoga Pix, viu, Cristóvão? Faz oh, um cenário adorei. lá. Estarei ah, aí dia 8 de julho, eu estou aí. Dia 8 de julho, daqui a pouquinho. Olha, já está anotando aqui na agenda que vai ser a próxima pauta aqui. Doutora Camila Vorcapic, lá no canal Saúde. Para quem quer comprar o seu livro? Repete aqui. A gente compra, encomenda como o seu livro, Camila? É, Fala aí para a gente anotar. Manda, manda, manda um e-mail, para, ou não, manda uma mensagem ou no Instagram ou no telefone que eu coloquei lá. tá? Se tá. vocês quiserem uma coisa assim, repete mais Repete o telefone, Camila. É, 79, que é o DDB, 79... Devagar, devagar, 9, agora devagarinho. Tá. 9... Vamos lá. 79, Tá. 6932. Tá bom. 9, então, 9, gente... 6932. É, se, se vocês quiserem, eu, eu, como a gente fez o lançamento aqui, eu não tenho muitas cópias mais, mas se vocês quiserem que eu já deixe amanhã, eu já mande a mãe, entre em contato hoje, porque eu já coloco junto com os outros, tá? Tá bom, querida. E mais uma então, vez, gratidão. Obrigada. Vai dar atenção para suas filhas. A gente se vê em julho, com certeza, viu? Não, não tem problema, eu vou dar um chocolate agora para elas e vai ficar tudo perto. <risos> recompensa, é. gente, a recompensa. É. Obrigada, é, obrigada. Obrigada, tá? É, muito beijo. evento maravilhoso, vocês estão de parabéns. Obrigada mesmo, Lu. Obrigada, um querida. A um beijo todos. no seu coração. Boa noite. Bom, gente, lindo, né? Muito, realmente muito bonito o trabalho que a Camila faz e a forma como ela compartilha todo esse conhecimento com a gente, né? Que torna esse conhecimento super acessível. Quando eu entrei para fazer o meu mestrado, eu lembro que algumas alunas né, de pós-graduação na FRJ falaram assim: ó, oh, cuidado com os PHDs, né? Que são aqueles que já são PHDs e se acham realmente deuses, né? E a Camila é uma que assim, tem zero né, desse, desse, desse perfil. Então, uma pessoa maravilhosa, com conhecimento incrível, uma grande pesquisadora, e eu fico feliz de compartilhar ela com vocês. aí. Então, sigam o Instagram da Camila, porque sempre tem muito conhecimento e muita informação.